Vamos falar dos gastos com contador e advogado. Os profissionais envolvidos numa campanha são o administrador financeiro, o profissional da contabilidade, o advogado, coordenador de campanha. coordenador de campanha e a mão de obra do seu operacional, você pode montar sua equipe do jeito como você quiser. Administrador financeiro, você também não é obrigado tiver, aí esse administrador financeiro responde solidariamente pela sua campanha, pelas irregularidades, pelos acertos, inclusive com relação às multas. Com o profissional da contabilidade. Da mesma forma, ele responde solidariamente por toda a contabilidade da campanha. O advogado, ele representa, ele não responde solidariamente, ele representa aquela campanha, aquelas contas que foram judicializadas e, portanto, elas são representadas pelo advogado. Contador e advogado são obrigatórios na campanha. Administrador financeiro é opcional. O candidato decide se tem ou não. Como pagar contador e advogado? Tem limite? Não tem limite nenhum. Com as alterações normativas, não há mais qualquer barreira, qualquer impedimento para... Ser pago honorários, assessoria, consultoria do profissional da contabilidade e do advogado. Isso pode ser pago tanto por partidos políticos, quanto por candidatos, quanto por pessoas terceiros, um cidadão qualquer, amigo do candidato que queira fazer aquele pagamento. Como é que vai funcionar isso? Se o dinheiro utilizado para pagar esses profissionais for da campanha, pode utilizar normalmente, inclusive, os fundos públicos, FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Partidário e os recursos de pessoas físicas que foram doados para a campanha. Se utilizar esses recursos para pagar contador e advogado, não se preocupe que isso não vai impactar no limite de gastos. Isso obrigatoriamente terá de ser declarado, mas ficará à margem da, do limite de gastos. Vai ser um demonstrativo em apartado, lá no SPCE. Se por acaso o partido resolver pagar, fazer um pacote, o partido vai pagar para todos os candidatos daquele partido, contador e advogado. O partido vai declarar em sua prestação de contas de partido, de eleitoral e também na anual, porque todos os lançamentos que vão nas contas eleitorais do partido vão também nas contas partidárias anuais. Elas são espelhadas, é um espelhamento das informações aí. Tem que declarar tanto no SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anuais, quanto no SPCE, que é o sistema de prestação de contas eleitorais, essa despesa que esse partido está fazendo em prol das candidaturas. Porém, nesse caso especificamente, não é necessário que os candidatos beneficiados com essa doação façam o registro da doação estimável. A legislação esse ano é claríssima o pagamento de honorários, assessoria ou consultoria a contador e advogados realizados por realizado por partido político não configura doação estimável. Então, somente o partido vai registrar aquela despesa. Aquele amigo do candidato, como fica essa história que um terceiro qualquer, estranho à campanha, faça o pagamento, por exemplo, de contador e advogado para o seu amigo candidato? Normalmente permitido. Vai fazer esse pagamento, não vai registrar na contabilidade da campanha, porque a legislação também diz que pessoas físicas que realizem pagamentos para esses profissionais, contador e advogado, atuarem nas campanhas, não é doação estimável. Essas doações, esses pagamentos vão ser informados lá nas suas declarações no IR para a Receita Federal, pagamento aos profissionais dessas áreas. Essa é uma grande confusão que muita gente está fazendo aí sem saber ainda como lançar a despesa de contador e advogado. Então é assim que vai funcionar. Somente lança na prestação de contas a despesa se for utilizado recursos da campanha. Mesmo que sejam os fundos públicos. Pode utilizar normalmente. Lança no SPCE como despesa, mas fica ali, em apartado, sem abater do limite de gastos. E não precisa registrar a doação estimável que outro candidato ou outro partido, ou o partido faça para aqueles candidatos. Apenas quem realizou o gasto em prol dos outros candidatos é que registra essa despesa. Então, vocês já estão bem esclarecidos sobre contador e advogado.